A gente começa aqui identificando a caixa, vendo todo o prolongamento que teria esse objeto se fosse para ele para encontrar os vértices desse objeto. Então aqui a gente tem um prolongamento aqui, assim como aqui, e também essa área aqui que está vazia, né? então a gente teria aqui ainda alguns vértices aqui que não aparecem, mas é bom para a gente descobrir a caixinha e depois se encontrar a modulação correta. Então nesse objeto a gente pode identificar a modulação a partir dessa parte aqui, a menor parte, uh, o menor módulo que a gente encontra dentro dessa proporção, não é nem isso aqui, nem isso aqui, a gente identifica que essa aqui é a menor modulação, e a gente consegue ver uma relação aqui, entre um módulo aqui, a gente também enxerga que tem mais dois módulos, então a nossa profundidade a gente já vê que tem três módulos de profundidade. Assim como a gente pode identificar na nossa altura, se a gente observar, não é necessariamente um quadrado isso aqui, então uh, não deve ser 3 se eu comparar essa profundidade e colocar até aqui, eu observo que ainda falta um pouco, e essa falta aqui é exatamente um módulo, né? então uh, eu posso... 3, eu tenho um dois três quatro eu tenho quatro módulos de altura que eu sei que é um pouco maior do que três não é 3 a altura assim como depois na minha largura eu identifico uma simetria aqui entre esses aqui tem uma, uma, uma simetria entre esses dois eu identifico que aqui também é eu posso dividir pela metade eu posso dividir esse aqui também pela metade mas se eu comparar esse com o que sobra aqui eu identifico que ainda falta um pouco né? então essa parte aqui eu identifico que tem três módulos ao invés de dois então a minha largura tem 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 eu tenho 7 de modulação na largura. Posso anotar aqui, altura igual a 4, profundidade igual a 3 e a largura igual a 7. Eu também posso fazer um esboço rápido aqui, identificando quais são as projeções e para identificar quais são as projeções eu tenho que saber qual é a minha vista principal, minha vista anterior, qual é a minha vista lateral e se eu vejo inferior ou vista uh, superior. Aqui a maior dimensão é essa, então eu sei que eu tenho a minha VA aqui, por isso eu tenho, eu enxergo aqui a minha vista lateral esquerda e eu também enxergo a minha vista superior. Com isso eu posso fazer então o meu esboço aqui das relações. E é a minha VA, minha vista lateral esquerda e é a minha vista superior. E colocar aqui então uh, essa modulação, uh, de largura tem 7, então vou colocar 7 de largura, uh, de altura tem 4, então coloco 4 e 4 e de profundidade tem 3, então tem 3 aqui e 3 aqui de profundidade. Esse é o esboço que eu vou construir, então, as minhas vistas. E para essa dimensão eu tenho 4 mais 3, mais esse 1 aqui de modulação. Então eu vou ter 8 uh, modos. E desse outro lado aqui eu tenho os 10 mais 1 de espaçamento. Então eu vou ter 11 dentro dessa outra dimensão. Para construir esse 8 é bem fácil, eu vou fazer uma linha vertical. Uh, dessa linha vertical eu vou determinar uh, o tamanho dos oito módulos, posso pegar isso aqui como oito módulos, por exemplo, e divido então os oito módulos dessa forma. Pego a minha reta, divido uma vez, vou ter dois, depois divido mais uma vez, tenho quatro, depois vou dividir todos pela metade e tenho a modulação igual a 8. A mesma coisa eu vou fazer, então, para a minha pra, pra linha horizontal aqui, né? Vou traçar uma linha horizontal. E eu vou pegar esses oito módulos. E daí já me facilita no processo, né? Pego esses oito módulos e transfiro para cá. Faço o mesmo raciocínio. E desses 8 módulos eu ainda tenho que pegar mais três, até chegar nos 11 módulos. Então eu vou pegar esses três aqui, e vou transferir para cá, e divido esse espaço em três. Então aqui eu tenho a modulação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim como eu tinha aqui no meu original. E agora eu vou fazer essa construção das vistas, então eu tenho 7 de largura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, traço uma linha vertical aqui, depois traço uma outra linha vertical com o mesmo espaçamento aqui e mais 3 de profundidade, então eu tenho mais, um, mais uma vertical aqui e ainda eu faço a altura, uma linha horizontal para a altura aqui se eu não tenho muita confiança em fazer essa linha, eu posso pegar essa modulação e passar para cá e para cá então eu sei exatamente onde é que ela tem que ir e ainda tem esse espaçamento aqui e depois mais três de profundidade eu represento Aqui. Então essa é a construção do meu sólido. Meu Agora eu vou começar a determinar essas dimensões. Eu tenho esse volume aqui, que é um plano que tem 2 por 4. Eu posso representar na minha vista anterior. Então eu faço 2 por 4 aqui. Depois tem esse rebaixo que tem 2 uh, de altura, né? eu comparar aqui então traço uma linha aqui para encontrar essas duas de altura. depois tem ainda esse volume que tem altura 4 e um módulo a partir do, do segundo módulo aqui né? então ele vai estar tá aqui então eu traço duas linhas verticais aqui e ainda tenho essa outra, que vai estar lá atrás. Então, aqui eu posso reforçar as linhas. Então, eu tenho essa linha aqui, que representa essa. Essa, que representa essa. E essa, que representa essa aqui. E essa aqui está acumulada lá da frente. Eu posso, daí, reforçar essa linha aqui. Reforço a base. E reforço, então... Todas as linhas restantes aqui. Essa é a minha VA. Depois eu posso ir para a minha vista superior, que ela acompanha aqui pela configuração as mesmas propriedades. Então eu tenho 3 de profundidade por 2 de largura. Depois tem essa outra peça aqui, que tem dois profundidade e tenho esse essa outra aqui que tem dois por três e aqui tem uma quebra de um então fica assim e aqui eu posso reforçar daí também as linhas para eu saber diferenciar o que, que é linha de construção e o que que é a linha definitiva do meu objeto e ainda falta daí a minha vista lateral esquerda que é um pouco mais complicadinha do que a minha vista anterior e superior porque ela tem essa peça e essa e o resto tudo fica atrás dela então eu tenho que eu enxergo aqui esse plano depois eu tenho esse outro plano aqui Fecha as dimensões da minha vista. Mas eu ainda tenho aqui essa representação dessa caixa menor. Que ela tem dois por dois. E eu ainda tenho que representar ela aqui. Então eu represento ela de forma tracejada. Então eu tenho aqui a minha vista lateral esquerda. A minha vista anterior. É a minha vista superior. <SILENCIO>